Olá pessoal, não sei se você está vendo esse vídeo de manhã, tarde ou à noite, então fica um bom dia geral. Meu nome é Letícia Grangeira, eu sou uma produtora executiva especializada em live marketing e brand experience e eu trago para vocês hoje uma pílula de um tema que é base de todo o meu trabalho. Então, eu trago isso através do digital, o marketing de influência e brand experience como ferramenta de engajamento e conexão. Bem... Dentro do meu trabalho como produtora executiva, eu estive em contato com diversos eventos, diversas marcas e diversos influenciadores digitais que reuniam, dentro de, to de todo o trabalho deles, de tudo que a gente fazemos, três conceitos do marketing, como vocês podem ver aí na tela. É o digital, o live marketing e o brand experience. Eu vou conceituar para vocês rapidamente é, Para vocês entenderem um pouquinho do que é cada uma dessas palavras. digital é basicamente uh, a junção das palavras físico e digital. É um conceito que surgiu ali na década de 90, nos anos 90, mais ou menos, uh, quando começou toda a revolução digital, uh, a revolução... Uh, dos computadores, das pessoas terem acesso a microsistemas em casa, de como reunir, de como as marcas iriam unir interações físicas com a marca com interações digitais. No marketing 4.0, Philip Kotler já fazia consideração considerações a respeito do seu, dos consumidores necessitarem de ter interações físicas e virtuais com as marcas, não apenas interações só virtuais ou interações físicas. Fidgeton define isso. Live marketing é nada mais, nada menos do que marketing ao vivo, né? Live de ao vivo, de, de vida, né? de viver, e marketing de mercado. Então, é mercado ao vivo, marketing ao vivo, ou seja, interações de marketing, interações mercadológicas ao vivo com os consumidores. É um termo muito utilizado no meio de produção executiva para resumir o que é um evento. Um evento é nada mais nada menos do que uma ação de live marketing. É o que é por definição é uma ação de live marketing, porque não tem nada mais ao vivo do que uma pessoa entrar em interação com uma marca, do que ela viver uma, uma experiência com essa marca dentro de um evento. E a partir disso, a gente já vai para o nosso terceiro conceito, que é Brand Experience. Brand Experience é experiência de marca. Então, são todas as experiências que eu tenho com uma marca, desde o momento que eu entro dentro da loja, desde a compra que eu faço com essa marca via internet, qual que é toda a experiência que eu vivencio com essa marca? Seja uma experiência que eu vivencio com essa marca é, dentro de um evento promovido por ela, dentro de uma ação de live marketing por ela. Então, a base do meu trabalho como produtora executiva são essas três palavras. Digital, live marketing e brand experience. É fazer ações práticas que levem esses três conceitos. Eu vou passar aqui o um, um próximo slide para a gente acompanhar, é, para vocês acompanharem comigo. Bem, para produzir uma estratégia vi, digital, um, a gente entra em quatro passos. Uh, são quatro coisas que são importantes, que definem o que é uma ação de live marketing, uma ação de brand experience, que tem o digital como base, onde vai ter uh, o digital dentro dessas ações. Então, se você for lá promover uma ação de Live Marketing, uma ação de Brand Experience, uma ação integrada de Live Marketing e Brand Experience, se você quiser oferecer uma estratégia digital para os seus clientes, essa ação ela precisa conter esses quatro passos. Ela precisa reunir um Channel, que é usar todos os canais de comunicação da empresa de forma conectada, ou seja, o seu telefone, o seu site, o seu atendimento físico na sua loja, todas essas todos esses canais de comunicação eles precisam estar conectados um com o outro. Essa ação ela precisa oferecer uma integração entre o online e o offline. Ah, o meu cliente comprou no site, porém ele vai retirar o produto na loja. Isso é uma integração on e off. Tecnologia, usar todos os recursos digitais disponíveis para você ofertar aquela ação. Então, eu vou utilizar uma produção de vídeo, eu vou utilizar alguma integração no site, no aplicativo, todos os recursos digitais disponíveis para promover aquela ação que eu posso utilizar, eles têm que estar incluídos ali. E proporcionar uma experiência para uma ação digital, ela ser 100% realizada, ela precisa promover alguma experiência diferenciada para o consumidor. Então, você precisa reunir esses quatro passos para a sua ação ser considerada uma estratégia FIGITAL. Bem, integração on e off, né? É um dos quatro passos que nós uh, visualizamos ali, dentro do que é uma estratégia digital, e dentro dessa entrega, integração on e off, quais são os, os principais objetivos que você consegue é, alcançar através desse tipo de ação? É promover uma experiência qualita, qualitativa para aproximar a marca, ou seja, oferecer a qualidade na experiência do consumidor, aproximar o consumidor, da sua marca aumentar o retorno de vendas, seja de forma momentânea durante aquela ação, porque a sua ação pode ser uma ação sazonal, ou mudar o ciclo de vendas da sua empresa, porque a sua empresa saiu é, de um momento onde ela só trabalha no offline ou no online, ela integrou a estratégia digital em todo o contexto da empresa em toda a ação de marketing da empresa e isso gera retorno de vendas constante e aumentar a conexão com o seu consumidor toda vez que você oferece uma experiência para o seu consumidor uma experiência diferenciada com a marca ele se conecta mais com aquela marca ele se integra mais aquela marca, ele, aquela marca entra de fato dentro do estilo de vida do consumidor. Minha experiência digital. Aqui eu trouxe para vocês quatro ações fígitas é, das quais eu participei ativamente da produção, seja dentro da equipe de produção ou da equipe de planejamento, ou no atendimento do, do, do cliente, do cliente marca, ou no atendimento de influenciadores que fariam essa ponte do online e offline dentro das ações. The Digital Experience foi um desfile de moda uh, da produtora a qual eu trabalhava, F Hits onde, durante uma semana, dentro do evento, foram oferecidas várias experiências fígidas para os consumidores. Eles, iriam, eles poderiam ir assistir a um desfile de moda de, daquela marca e, ao mesmo tempo, já comprar num totem de aplicativo que nós tínhamos os produtos que estavam sendo disponibilizados é, no desfile. Então, uma experiência fígida de sinal bainal by now, nesse caso, Poderiam é, acompanhar o evento de forma digital através do Instagram dos influenciadores que estavam ali presentes, ou poderiam ir fisicamente é, ao evento. Era transmitida ao vivo as palestras que aconteciam no evento, então, para as pessoas que estavam fisicamente e online. Então, a todo momento, existiam ações de integração on e off que utilizavam a tecnologia e promoviam experiência para o consumidor Dentro daquele evento. O Ebulição 2019 foi um evento de, de coaching empresarial onde eu levei diversos influenciadores para acompanharem o evento e compartilharem esse evento com os seus interlocutores das suas redes sociais ao longo do evento. A Boca Rosa ela é uma influenciadora, né? Que é um case de sucesso. Uh... Em toda, em toda a internet, com todas as suas marcas. E o tempo todo, a Bianca, que é a CEO da, da, de todas as marcas, Boca Rosa, ela promove diversa, diversas ações. De live marketing, de brand experience e digital. experiências físicas O quê? Ela distribui uh, press kits em todos os lançamentos das suas marcas, que vários influenciadores recebem esses press kits e compartilham eles na internet com os seus consumidores. Então, é o tempo todo uma parcela tendo uma integração física com o produto e uma outra parcela tendo uma integração digital com o produto. Aqueles que não podem ter uma, uma, um, receber fisicamente o produto recebem através dos influenciadores digitais informações sobre aqueles lançamentos. O aniversário dela em 2019 é um desses exemplos, onde, além dela comemorar o aniversário, de ter sido uma produção de um evento pessoal, ela promoveu diversas ações da marca dentro do aniversário. Todas as lembrancinhas do aniversário eram da própria marca dela. Ela fez diversas entregas, diversos vídeos para a internet, momentos de live, todos eles realizados durante o aniversário dela durante o evento que nós produzimos o aniversário dela, então com integração com todas as marcas que foram patrocinadoras do evento. A Tent Miracle é uma base da Lancome que foi lançada no Brasil em 2018 uh, e nós fizemos uma ação física e digital com a marca. Uh, uma maleta com todos os produtos da linha Tent Miracle foi distribuída para 20 influenciadoras ao longo do Brasil a mesma maleta. Ela ia para uma influenciadora, essa influenciadora ela experimentava todos os produtos, toda a paleta de cores de produtos de pele e passava essa maleta para uma próxima influenciadora. E essa mesma maleta correu o Brasil com essas influenciadoras experimentando esses produtos e produzindo reviews dos produtos para a internet gerando retorno de vendas para a marca. Então, esses são quatro exemplos de ações diferentes, algumas ações de eventos, outras ações de seeding, de PR, que reúnem esses três conceitos, digital, brand experience e live marketing. Bem, para finalizar, um resumo de como é planejar uma experiência digital, quatro passos importantes. O primeiro ponto é entender o objetivo da marca. É se é um retorno de vendas, se é posicionamento, qual o objetivo daquela ação com a marca. Planejar alguma ação off. Lembra? Lembra que para promover uma experiência digital eu tenho que promover a integração entre o off e o on. Então planejar alguma ação off, planejar alguma ação on que Levem a esse objetivo que a marca tem e como integrar essas duas ações. Aí você tem a base para promover o seu evento, para promover a sua ação de live marketing, de brand experience com estratégia digital. Bem, gente, esse foi um pouquinho dos, dos, desses três conceitos. É, espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar o meu contato, tá? O meu e-mail é leticiacbg.mkt.gmail.com Se vocês tiverem alguma dúvida sobre esse material ou quiserem saber um pouco mais sobre isso, é só falarem comigo, tá bom? Espero vocês até a próxima.